Esse vídeo aqui vai ser um complemento do guia de suporte. Eu vi que está faltando alguma, alguns temas no guia de suporte e eu vou estar tá fazendo esse vídeo para estar tá deixando nos recomendados e assim sempre estar tá indicando esse vídeo para o pessoal que tem dúvidas sobre aonde guardar e como guardar. Para quem não sabe guardar é sentinela, né? Então colocar sentinela guardar é quase é praticamente a mesma coisa. Então eu vou estar tá explicando algumas dicas aqui para você não ter que dar a cara para colocar a sentinela. Uh, isso se aplica tanto no começo do jogo, que é o early game, tanto para o mid e late game. Tanto para o nível 1 para dar invade, ou para pegar alguém fora de posição como pick-off. Uh, a primeira ward que eu vou ensinar é você colocar a sentinela aqui. Em vez de você vir, vamos supor se você está jogando no, no time azul, né? como eu estou agora, uh, em vez de você vir e colocar a ward aqui, por aqui, Aqui nesse mapa pode ter alguma ward indicando que você está entrando e possibilitando o mid lane vir por aqui e te pegar. Ou até mesmo o jungle inimigo vir e também te matar. Então a sentinela aqui, acho que muitas pessoas já sabem, mas caso você não saiba, é bem simples. É só você se posicionar embaixo dessa primeira árvorezinha primeira aqui. Daí depois você vai vir, primeira pedrinha aqui, ou cogumelo, não sei o que é isso exatamente você vai clicar no seu, na sua sentinela que você vai querer posicionar, né, para abrir esse campo de visão aqui, para ficar um pouco mais fácil. Quando o visorzinho da, da sentinela trocar de cor, você vai dropar o ward o mais próximo possível do range. Mesmo o máximo da, da sentinela não estar tá dentro do mapa, você ainda consegue guardar lá dentro. Para você ver que você consegue ver dentro do mato mesmo, é só você ver os inimigos que seria esses né, essa sentinela é muito boa para você evitar o Fiddle Stick nível 6, Rek'Sai ou mesmo alguém utilizar essa plantinha para vir gankar você você também pode vir por aqui né, e também quebrar o a, a Pink Store caso o um inimigo ou mid lane não esteja aqui por perto então vale a pena você certificar isso antes de você fazer isso e a sentinela aqui é bem safe para você estar tá fazendo ela é bem bacana também nível 1, porque caso o inimigo estiver passando por aqui, você consegue ver. Se você estiver com Blitzcrank, seu se ADCR aqui no mato, você consegue matar o seu inimigo ou forçar alguma spell para assim você matar futuramente, beleza? A próxima sentinela que eu vou estar dando uma dica aqui para vocês é no caso do time vermelho. Então, você começou nesse lado do mapa, você vem, você tem duas sentinelas: a primeira aqui ou aqui também. Então, beleza. Primeiramente, você vai ficar na diagonal desse mato. Então, mais ou menos isso aqui. Vai col tentar colar o máximo possível perto da parede. Você vai clicar na sua sentinela. E a mesma coisa, quando fica verde, você solta a sentinela, o mato ou a brush né, do time inimigo e você já consegue ver também posicionamento do time inimigo ou até mesmo se o jungle inimigo vai estar tá vindo para o bot aqui. E tá gankando você na bot lane. A próxima sentinela também é nessa tree brush aqui, que é muito boa também. Você vai estar tá posicionando bem na, na ponta dela aqui. E você vai, vai clicar na sua, no seu visor. Você dropou aqui e ela já vai cair no mato também, possibilitando ver o seu inimigo. Essas duas wards aqui, no começo do jogo, é muito importante para você ter noção se o time inimigo tá, vai dar lixo no red ou se o jungle inimigo vai começar no blue então com essas duas sentinelas você consegue ficar um pouco mais safe lembrando também que alguns, algum, algumas bot lane elas dão lixo aqui e vem percorrendo até por aqui para conseguir farmar né, nível 1 e caso você tiver de blitzkorn também ou opa, o time inimigo estiver aqui e se o adcarry estiver aqui você também consegue puxar o inimigo e tá forçando alguma spell. Ou até mesmo tá matando o seu inimigo, beleza? Então, agora eu vou estar tá falando de algum posicionamento de wards. Quando você já tiver com o seu item upado e três sentinelas open aí, né? Pra você tá colocando no mapa inteiro. Beleza, uma sentinela de controle. É, quando você estiver jogando o lado azul, que eu curto muito fazer. É essa daqui. Você abre o visor para ter... É sempre bom você ter o visor para você conseguir entender se a sentinela vai cair fora ou dentro da brush Para quando for cair fora vai, o visor vai estar tá apagado quando tiver dentro o visor vai estar tá verde e quando tiver algum obstáculo que não pode pôr ward vai ficar amarelo talho no lol só você vir em atalhos e desabilitar aqui o, a setinha ou se caso você tiver com, com o conjuramento aqui ativo ela já vai também estar tá com, com essa marcação eu sempre gosto de deixar no 5 e no 6, porque normalmente é onde eu vou deixar as sentinelas, beleza? Então aqui no 6, você vai deixar bem aqui no cantinho aqui da, dessa brush, que você vai ter visão da entrada ou saída dos jungles inimigo, beleza? Do jungle inimigo, né, no caso. Ou também do mid lane, caso ele for pegar um, pegar um blue por aqui, você também consegue ter visão, beleza? Uh, caso você não queira fazer sentinela você pode também vir aqui, caso o cara for destruir, você acha. Você pode deixar uma, uma sentinela aqui nessa posição. Nem essa torre da T2, nem a T1 vai pegar essa ward. Então é um posicionamento muito bom. que você também consegue ver se o mid lane está chegando perto da, da rota do mid. Ou se o jungle está entrando ou saindo da jungle do bot side, beleza? Então essa sentinela também é um campo muito bom para você estar vendo aí. Então... Vou estar tá pegando mais uma pink lá na base. Beleza, sentinela normal onde você vai deixar. Eu normalmente deixo uma sentinela aqui. Caso você esteja avançado, né? Caso você esteja batendo na T2 ou na T1. Então eu gosto de deixar aqui para que você consiga ter uma noção boa de... dos quatro lados aqui do mapa. Então com isso aqui ó, você consegue ter uma noção da onde o pessoal está vindo. Se é o MIDI, Mid, AD Carry, Support, essa sentinela é muito boa para você ver esses campos. Caso você está no início do jogo ainda, os buffs tá dando o primeiro reset do Blue ou algo do tipo, você pode colocar a sentinela bem aqui. Porque aqui você consegue ver tanto quem está fazendo o Blue ou quem estiver fazendo o Sapo. Né? Então você consegue ver aonde o Django inimigo vai estar. Tá, e com essa informação você vai poder estar distribuindo o resto do mapa inteiro, beleza? Então essa sentinela é muito importante também. A sentinela aqui eu já expliquei, então você pode deixar aqui ou aqui, depende. E você, é bom você deixar uma sentinela aqui ou até mesmo uma sentinela dentro do lobo. Caso o jungle inimigo esteja fazendo, você também já tem uma informação a mais, beleza? Mas aqui dentro do lobo, se o lobo estiver morto, né, então não faz muito sentido. Então eu gosto de deixar... Ou a sentinela aqui, ou até mesmo uma pink aqui para você ter visão do jogo do inimigo, beleza? Quando você estiver no lado vermelho, é, jogando no lado vermelho, né? Você vai estar tá fazendo a mesma coisa, beleza? Você pode deixar uma sentinela aqui, como eu já expliquei no anteriormente. Ou você, se você acha essa sentinela um pouco difícil, você não treinou ainda, só você deixar essa sentinela aqui que você também consegue tá vendo aí o de inimigo se ele estiver passando aqui por baixo. Por que eu não recomendo você, já no começo, você deixar uma sentinela aqui? Porque na primeira volta do suporte, lá de é inimigo, eles podem vir e colocar uma sentinela de controle aqui e você perder sua sentinela de graça. Então, gosto mais de deixar essa sentinela aqui, que você consegue manter ela por mais tempo, beleza? A próxima sentinela que eu curto fazer também para você evitar muitos ganks, é você vir aqui, encostar nessa parede clicar aqui na, no final da árvore que você já consegue colocar a sentinela aqui a sentinela é bem simples tá você pode clicar mais para cá aí é só ver mesmo não precisa se estender tanto chegar até aqui para guardar tá porque o jungle inimigo pode estar aqui e você acabar morrendo uh, a sentinela é muito boa também porque você tem esse campo se você quiser ficar também um pouco mais safe você vem tenta primeiramente conquistar essa bruxa aqui né para ver se o jungle inimigo não tá aqui Quebra esse, essa forzinha para você ter visão do rédio, da pedra ou do, da, dos passarinhos aqui, caso você precise. E você é só jogar uma sentinela aqui para ter visão se o jungle inimigo vai estar tá ou não no, nas galinhas. Então você aqui já tem dois visão de, duas visões né, de objetivo aqui do jungle inimigo. Uma pink também, se caso você estiver mais tranquilo. Você viu que o jungle inimigo está lá para cima ou algo do tipo. Uh, ou até mesmo no mid lane. Você vem com a sua sentinela de controle. E você vai colocar bem aqui no, no cantinho da, da brush. Que você tem a visão se o cara vai estar tá fazendo o head ou não. Beleza? Essa visão também é muito boa. Que você já consegue ver a jungle do bot side inteira. Os três campos. Você já consegue ver. Beleza? Então essas sentinelas aqui é as sentinelas mais simples né, que você precisa ter em jogo para você ter controle de visão aí do jungle inimigo. Então é isso galera, deixa seu like caso você gostou se inscreva no canal para você não perder mais nenhum vídeo muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo valeu, falou e fui!